Bom dia, pessoal. Questão 146 da prova amarela do Enem de 2019. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com um diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe, em estoque, de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para pi. Segue ali que a gente tem a pergunta se o material vai faltar ou vai sobrar ou vai ser exato a quantidade. Daí tem as, as várias alternativas ali, e a gente vai verificar se esse material é suficiente para fazer essa ampliação ou não. Certo, a gente tinha o um primeiro círculo, o primeiro círculo que a gente tinha o diâmetro, o diâmetro... 3. O diâmetro é 3, não. O diâmetro é 6. Então, o raio, o raio é 3. A gente vai aumentar o diâmetro em 8 metros. Então, o diâmetro era 6. Vai aumentar 8 metros. Então, ele vai ficar 14 metros. Então, como... O, o centro do, da região, a, o, esse círculo, ele vai ser, a área que vai ser pavimentada, ela tem o centro ainda no mesmo centro do círculo que já está pavimentado. Então, se a gente aumentar, a gente tem o diâmetro aqui que mede 6, a gente vai no mesmo centro, vai... É, considerar agora um diâmetro de 14 metros, só que se o diâmetro é 14, então o raio é 7, o raio da região que vai ser aumentada. A região vai ficar mais ou menos assim. Não é bem um ovo, mas é um círculo, né? mas é, o centro vai ser o mesmo. O diâmetro que a gente pode considerar.. O diâmetro não. O diâmetro que a gente tem desse círculo maior vai ser 7, né? Porque o... o raio do círculo maior vai ser 7, porque o diâmetro é 14. Então se o. Considerando esse. Nessa figura aqui a gente pode. É... Eu vou considerar aqui. O, a extensão dessa desse raio aqui tá o raio nesse da daqui batendo nesse ponto do círculo menor eu vou estender ele até ele encostar nessa na circunferência maior aí o, o, o raio da, da circunferência maior é 7 então aqui a gente já tem três na circunferência maior então a distância desse ponto aqui eu vou chamar de p e aqui eu vou chamar de C o C para o centro, e o P é um pontinho aqui que toca a circunferência pequena nesse ponto. E aqui fora eu vou chamar de Q, beleza, gente? Então, a distância aqui de, de C até P é 3, né? Por, porque é o raio do círculo menor. Como o círculo maior, o diâmetro é 14, então o raio é 7, então aqui é 4. Aí o que que a gente tem? A gente vai utilizar 3 como aproximação para pi. A gente sabe que a área é pi vezes r ao quadrado. Então, a, essa área do círculo menor, a gente vai usar o r como sendo igual a 3, né? Porque é o raio do círculo menor. Então a gente vai ter usando pi igual a 3, a gente vai ter 3 vezes o R ao quadrado, o R é 3, então 3 ao quadrado, e isso é igual a 27, porque é 3 ao cubo, certo? 27, como o raio está em metros quadrados, é a área né, do, do círculo, 27 metros quadrados. Do círculo maior, vou colocar aqui, do. Círculo menor. Agora, no círculo maior, temos que? Nós temos o raio que é 7. Como o π continua sendo 3, que né? é a constante, a gente vai utilizar a constante igual a 3. A gente vai ter 3 vezes 7 ao quadrado que é a fórmula da área para o círculo maior. E isso daqui é igual a 3 vezes 49. 3 vezes 49 é 147. E aí, o que a gente tem? No, a gente precisa saber quanto de material a gente vai utilizar. É... mas percebam que a área do círculo menor ela já está pavimentada. Então, a gente só vai precisar dessa área do círculo maior sem a área do círculo menor. Então, se a gente tem 147 metros quadrados do círculo maior, a gente vai ter que subtrair a área que a gente já tem pavimentada, que é o 27 metros quadrados. Aqui tem metros quadrados, tá gente? Eu coloquei só aqui no final. É... Aí a gente tem 120 metros quadrados para ser pavimentado ainda, certo? Esse daqui é o... a área do círculo maior, a área do círculo menor, que a gente está subtraindo porque a gente já tem pavimentado. Então a gente só vai precisar pavimentar 120 metros quadrados de área. Esse daqui é o valor que a gente precisa pavimentar. E daí agora a gente olha para as opções. É, agora continuando a leitura da, da questão, a conclusão correta a que, o sindicato, a que o síndico deverá chegar considerando a nova área ser pavimentada é a de que o material disponível em estoque ah, será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 metros quadrados. Não, não é verdade, porque a área nova é 120 metros quadrados. É, será suficiente? Bom, a gente pode... Uh, olhando de volta a questão, o condomínio diz... Olhando é, na, no primeiro parágrafo da questão, a gente pode ler que... O condomínio tem estoque e material disponível para é, pavimentar 100 metros quadrados. Então, se a gente tem, precisa de 120, vai faltar 20 metros quadrados, certo? É, pela conclusão que a gente deu no primeiro parágrafo. Faltará 20 metros quadrados de... É, na verdade, aqui é 20 metros quadrados de área, tá? Gente, mas eu vou escrever de material aqui. Faltará é, material para preencher 20 metros quadrados de área. Então, uh, será suficiente a ah, A não... Não será suficiente, porque vai faltar. A, questão, a alternativa A não pode ser, porque ela afirma que será suficiente. A alternativa B e a C também não poderão ser nem a B nem a C, porque elas afirmam que será suficiente. A alternativa D diz que não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros quadrados. Não é verdade, porque a área da nova região a ser pavimentada é 120 metros quadrados. E a alternativa E diz que não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Que é a alternativa correta, porque ela afirma que não vai ser suficiente e a área da nova região é 120 metros quadrados. É que precisa ser pavimentada, mede 120 metros quadrados, né? E então a alternativa dessa questão é a alternativa E. Certo, gente?